Fala, meus manos! Beleza? Hoje nós vamos continuar com a play do jogo Immortal Phoenix Rising, completando o nono vídeo da série, beleza? Se você chegou novo aqui e ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima, nos cards, beleza? A playlist com todos os vídeos aí pra vocês acompanharem a gameplay e ver se compensa mesmo a compra desse, desse game. Olha, eu, pra mim, eu tô gostando muito desse jogo, então eu acho que compensa sim a compra, viu? Mas antes de começar a gameplay... Vou pedir para vocês clicar aqui, ó, no botãozinho de se inscrever e no joinha também, isso me ajuda bastante para vocês não custar nada também, né? Vocês podem clicar aí tranquilamente, tá? E se gostar do vídeo deixa, deixa um comentário ali também, tá? E não esquece de clicar no sininho de notificações para sempre que lançar vídeo no, vídeos novos, né? Vocês serem notificados, beleza? Bom, agora sim, sem mais delongas, bora para play. Beleza, galera. Então, aqui, como vocês já sabem, né? A gente. Moramento de habilidade disponível. Você coletou o caronas o suficiente. Passa para o moramento na cisterna do rio Estígio. Vamos ver onde está a cisterna. Aqui, ó. Ou não, né? O rio Estígio está aqui. Então, a cisterna também é aqui. Bom, então, galera, é o seguinte, então vocês viram aí na batalha anterior, né, que o nosso passarinho, o nosso piu-piu, deu um talento monstro aí no naquele aquele bichão lá. E, né? E agora a gente precisa encontrar uma na verdade, a gente já encontrou a pista, né? Do... do... Dédalo, né? Do tesouro de Dédalo. Né? E agora a gente precisa... Continuar aqui com a play. Vamos lá. Ah, então. A gente pegou aqui as asas. Umas asas, né? Acho que é asas de Zeus, né? Algo do tipo. A gente tá com as asas de Dédalo. Então agora a gente tem as asas de Zeus. Apesar de não ser muito de voar, o pai dos deuses foi homenageado por essas asas. Podem levar quem usa ao topo do Monte Olimpo. Ó, que asa bonita, não? Olha essa asa, hein? Só não sei o que elas fazem ainda. Mas tudo bem, tipo, a gente sabe que é a mesma coisa das, out das outras asas. É o leãozão. Bravo. O louco, mano. Calma, leãozinho. Eles são fortes pra caramba, Vamos, tá maluco? Tá, vamos lá, vamos pôr umas habilidades lá, né? Cavalinho! Isso aqui parece um campo de batalha. Bom um cemitério. Porque é um campo de batalha. Mano, esse jogo, tipo, ele, ele prende muitas horas de, de gameplay, mano. Não, sai daí, minha filha. Sai daí. Isso, sai daí. Por que, que ficou vermelho o bagulho? Ele é, não tem modo rage? O que, que foi? Ah, não, velho. Ali não. Ali não dá, não. Já começaram a pelar já. Não dá pra brincar com eles ali, não. Olha lá. Não dá, não. É doido. Que é isso aí, mano? Fala, vai a gente querer salvar a vida de quem? Os caras estão vindo aqui, mano, e agora? Vamos pra lá então. De boa. Não quero arrumar briga com ninguém, não, mano. Já tem outro aqui, já. encheu o saco. <risos> Bora, só vamos. Não dá atenção, não. Meu, é muito confuso essa questão do. Do personagem, você não tem noção do que, que ele. Sabe? Do que, que ele pode enfrentar, o que, que ele não pode enfrentar. Olha lá. Aí é bem esse monstrão aí, a gente não sabe qual é que é. Olha lá. Olha lá. Vai lá. daí, filho. Perna pra quem a gente quer. Bora. Não dá pra você ter uma noção do que, que você pode enfrentar o que, que você não pode enfrentar. Você vai morrer toda hora, velho. Covil de guerra. Olha lá. Vai entrar de novo no covil de guerra. Vamos cair aqui, de boa. Esperar encher o Breguenites. Olha o ursão aqui, monstro aqui, ó, marotão. Não matar urso nenhum. Sou contra matar animais. Tem os Cerberus ali, ó. Vocês entenderam, mano? Então, tipo, tem uns bagulho nesse jogo aqui que, tipo, não... Você fica naquela, será que eu enfrento, me enfrenta. Não sei se isso realmente é. Sei lá, mano. É pra você. Tipo, sei lá, ver os desafios. Se é uma boa você enfrentar alguns desafios. Se não é. Não sei, não dá pra saber assim, tipo, exatamente. Tem aqui os porcos aqui, ó. Porco não vou enfrentar, não. As porcos são passivos, mano. Os porco não... não fazem mal para ninguém. Nada, só tem neblina. Olhe com atenção. Olá. Fênix pressentiu que a neblina poderia ocultar mais segredos das moiras sob os penhascos. Mais um pouco. Falta pouco, falta pouco. Volte ao Salão dos Deuses. Aí você vê, né? Tipo, esse Salão dos Deuses aí é um bagulho que toda hora você vai ficar precisando ir lá, pelo visto, né? Já dá pra você ter uma noção já que a gente não vai ficar mais tão perdido quanto aquela hora. Que da hora, aquela imagem. É tudo Deus, mano. É tudo de Deus, é. O ali é bruto, mano. Então, tá aparecendo uns bichão absurdos aqui, mano. Uns monstrão, o monstrão mesmo, velho. Dá pra ter uma noção de que você pode atacar. Os ah, um cérebros lá de novo. Olha lá. Esse aqui ele já é agressivo, tem outros, quer ver que tem outros? Uau. Mano Oh, meu Deus do céu, hein oh, minha filha, você tá bem para cá, o outro lá Logo um minotauro Gigante então, eu Vou te falar, mano tô... daí, mano, não quero minotauro, não quero matar minotauro, não Tô matando nem uns porquinhos, velho Matar minotauro? Como assim, mano? Ai raiva, velho! Voltamos a estaca zero Olha essas flechas, mano! Caramba, ah, umas flechinhas grandes da bexiga, velho! Uma assim, mano! Bora! Mas ali foi erro meu mesmo, mano. Pagar de bonitão no porco lá, acabei me lascando. Vou mandar o Eósforo atacar, o Eósforo atacou. Mas e eu? Caí. Cavalo mesmo. Ah, os leãozinhos também. Aparentemente eles não são agressivos, não. Pedra é dos gigantes, não dá para abrir isso aqui. Aí tem uns, tem uns leão, os leões. Como dizem os professores de português, de portugas. Vamos lá, vamos pro Salão dos Deuses. E se você está aqui, está aqui no vídeo comigo, não esqueça de deixar o seu like. No botãozinho de joinha. Não é aqui. Tem que morrer uma vidinha. Não esqueçam de se inscrever no canal do Youtube, nosso canal, como eu sempre digo, o canal não é meu, o canal é nosso, comente aí o que você gostaria de ver no canal, quais os vídeos que mais iria atraí-lo, chamar a sua atenção. Ter que aguentar, vai ter que aguentar o Bregay Knights. Vale da Primavera Eterna. Beleza. Mais uns bichão ali, ó Aprimoramento de capacidade de... disponível, você coletou fragmentos de adamantina amarelos. suficiente para Caramba, tem um monte de aprimoramento que a gente tem que fazer. Mas nós não vamos batalhar contra esses monstrengos. Cima, né? Não estou enganado, é lá em cima. Exorção monstro ali, né? É aqui, ó. a gente tinha travado no mapa aqui, lembra? Vocês lembram? Falar, hein? Esse streamer que vocês arrumaram tá valendo muita coisa, não viu? A gente caiu ali, ó. Ixi. Pra você que quer saber, quando a gente bugou no, no mapa, nossa, pior que foi um bug tão feio, um bug tão horrendo. Se quiserem saber, dá uma olhada no vídeo lá, bugamos no mapa, tá aparecendo no card aí, ó. Eles vão ver, mano. Nossa, que raiva. Mano. Tipo, foi raiva, raiva mesmo ao extremo. monstrinho ali, ó. Vou pegar uns monstrinhos. Ô, louco, mano! Que susto da bexiga, velho! Que isso, mano! Forte, fi. Ah, mano, aí tem os outros caras ainda. Caramba, paulada do caramba. Vai tacar uma árvore em mim de novo. Minha mulher não sabe que espada é Ah, será que eu tenho que bater nele com a espada? De novo? Cadê as pedras para atacar nele? A atenção dele aí ele vai vir, vai tacar uma pedra Aí já era. Pronto. Louvada seja a arena, não Ares. Que se dane, Ares! Finalmente, hein! Eu vou te falar, meu, esse, esse daí. Ah, deve ter um baú aqui, ó. Não tinha visto esse baú. E aí, não vai abrir não, meu filho? Tá ah, bom. Tá, ah, vamos pegar umas florzinhas. Mais umas florzinhas aqui. E a gente consegue fazer mais umas poções lá, tá? Na hora das poções, quando eu for upar habilidade, essas coisas aí, gente, eu vou cortar o vídeo, tá? Vai ficar muito longo também pra vocês, né? Acho que não vai valer a pena vocês verem. Vocês já sabem o que é? Vocês estão aqui pela gameplay, não pela... Cortando, tá ficar... Pegando as coisas, né? Até porque esse conteúdo aqui sobre upabilidade, essas coisas, já tá no... Já tem no canal, então... Acredito que não seja viável para vocês ver esse tipo de conteúdo, né? Só fazendo aqui de novo o retorno ao Salão dos Deuses para vocês verem como faz para chegar lá, porque aquele vídeo realmente deu uma bugada na nossa mente, né? uma bela de uma bugada na nossa mente. Só aqui, ó, que eu preciso usar um pouquinho pra poder... Então, uma dica que eu dou pra vocês, sempre peguem... Aquelas... Os Night Knightzinhos lá azul. Porque aquilo é importantíssimo pro desenvolvimento, tá? Pro... Sinceramente a gente precisa escalar muita. A gente precisa escalar muita parede aqui, ó. Entendeu? Então é bom sempre estar tá pegando esses. Poderia escalar aqui, mas só para vocês verem como é que é o Salão dos Deuses. Tá? Mas dá para escalar a parede tranquilamente, tá? Beleza, então tá aqui. Vamos Se você quiser como... comprar, eu vendo. Tá, volte ao Salão dos Deuses. Então ali dá pra gente fazer uma arma nova. Vamos ver isso daqui. Tá, então a partir daqui... Eu vou... A partir daqui, galera, eu vou tirar o vídeo, tá? Vou cortar aqui. E a gente só volta... Quando terminar de fazer todos os procedimentos aqui, beleza? Bem, galera, é isso aí. Agora voltando ao vídeo, tá? Ao normal aí, tudo. Agora gente... a gente precisa ver o, o que... A gente precisa fazer aqui, tá? Desafios do grande ventura. Os desafios do... místicos. Tá, então. Vou ver aqui no mapa. havíamos entrado em forjales tá então voltamos aqui Vai até o portal Hermes arteiro como sempre preparou uma pequena surpresa para a fênix atrás de um portal mágico nos rochedos conflituosos. o que poderia estar escondido lá um pedaço do Aham. Uhum, até parece tá vamos lá então nesse porque esse tá um pouco mais próximo, né? A habilidade nova que a gente pegou, ó. Só ver o quanto consome de.. Você me desafia. se fracassar ah, não acredito que eu caí aqui, mano. e logo dois ursão, velho. Paisão, isso vai volta lá, vai embora, assim embora, como eu falei galera sempre peguem Os lesinha aqui ó, o melo azul. Ah, vou arrumar um jeito de melhorar minha defesa, né? Essa defesa minha aí não tá muito boa, não. Minha defesa tá horrível. Essas montanhas, essas. Babuímos aqui de Tartaro. Vamos ver hein? qual é que é esses negócios. Porque a gente vê bastante, eu não lembro o que, que pega nesses negócios de Tartaro. Não cair lá para ver. Vamos ver. Lembra que tinha uma missão que a gente fez. Ah, esses fogos aqui, ó. Lembra? Que tinha até um baú lá, lembra? Baúzão um baúzão pra gente resolver lá. Talvez com essas habilidades que a gente tem agora, pode ser que... Puzzle, puzzles, ah. nada muito. Checkpoints. Check! E abre ali. Aprende ali. ali. A bola. Aquela bola que precisa pegar. Ah, tá por aqui, ó. Tá aqui, ó Tá, ah, onde que é que destrava plano? Ah lá, foi Ah, moleque Boa, garotão Pra cá agora. Esse puzzlezinho é legal de resolver, hein? Cuidado! Não! Oh, cabeção mesmo. Nossa, parabéns, parabéns, beleza, opa, olha lá, liseira, volta pra cá, beleza, olha lá, mas nem precisar de nada, oh, que maravilha. Beleza. A gente pode avançar o caminho. Beleza. Próximo é... Ali tá o raio de Zeus Ah então, legal Aqui abre todas as coisinhas Aqui faz a troca Bolinha Beleza Não? Não foi Vou ficar aqui assim Quando chegar ali a gente pula pro próximo Foi foi não aí E, tá, então agora a gente, de novo, e de novo. Beleza. Vem, vem, vem, vem, vem, vem salmar um pouquinho. Oi. Uma é isso? Ah tá, a gente fez uma subindo, agora é uma descendo. Hum, será que a gente consegue? Ah, mas tirou dali? Por que, é que tirou dali? Peraí, mas tirou e apagou. Tá, e agora? Como é que vai fazer para ativar aquela ali? É, são duas? Três? não entendi Tá, mas e agora? Ah, tem mais uma aqui ó. Agora deve ser o contrário, provavelmente, não alguma coisa Então, fica tirando um bagulho. Não, mano, não faz isso. Não faz cagada, pelo amor de Deus. Que medo, velho, que deu ali agora. Que medo. Mais um Rayoresios. Agora a gente pode voltar lá. Mas tudo bem, vamos ficar aqui mesmo. Uns quatro Vamos Vê se a gente consegue pegar uns e tem um. Nossa, não consegui pegar. Mais um aqui. Peguei um. Tá bom. Desbravamos Pense, Fênix O que meu irmão faria? Ligueirão provavelmente enfrentaria Tifão sozinho Como quando derrotou a frota espartana inteira ah, Quem estou querendo enganar? Isso é demais pra mim chegar lá no, no local ah vamos ver a outra habilidade que a gente pegou ah, a l pra cima e a ah é só apertar o x não vai mesmo né? beleza, boa né? mãe. Tem bastante coisa aqui, né? Para quem não sabe, essa parte aqui é a primeira parte do jogo. Chegamos. Aprovação de Hermes. Galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai ver o desenrolar dessa... Brincadeira do Hermes aqui, beleza? Galera, se vocês ficaram até aqui, eu vou pedir encarecidamente para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem o vídeo e deixarem um comentário, beleza? Muito obrigado até aqui, fiquem com Deus, eu só tenho a agradecer vocês mesmo por toda essa, essa experiência, né, de vocês estarem vendo aqui a, a gameplay e tudo, tá? fazendo tudo com o mínimo de edição possível para vocês verem que realmente o, a, o grau de dificuldade do game, beleza? É isso mesmo, gente. Fiquem com Deus. É nós. Fui.